Festa do Malandro na Gazeta Festa do Malandro e você ficava em primeiro lugar na Gazeta, oh, disso. Porra! Aí ele ficava pulando com as malandrinhas, bicho. Eu nunca mais vou me esquecer. As Era uma câmera ele ficava sacana. meia hora pulando em primeiro lugar. Oh, ele... as malandrinhas Malandrinha, história primeiro foi lugar. Muito louca, É do caralho. Isso eu aí. fazia o um programa com a Milka, ali. A Milka ali, Sim, o dono da, da RTV. TV. E o Marcelo, eles compraram conv... o programa é, Domingo Milionário. Uhum. E nessa época, Brother, eu tava. Tava na lona. Tava, porra, foi uma época que. Caiu. Porra, foi em 96 que eu saí do ar. Porra, então. Eu fiquei até 99 fora do ar. Então, porra, fui gastando tudo que eu tinha, vendendo meus imóveis, vendendo tudo. Ele Aí, perdeu bom, tudo, porra. Teve que o meu irmão tava, Zero. <coughs> tava duraço, duraço, duraço, duraço. E, porra. E conheci o Amilcar. Surgiu essa oportunidade. Através do né? Corrado que era da Rede Manchete. Fui lá levar um, Fiz um, um projeto. Sei que o Amilcar me contratou para fazer o um Domingo Milionário. Era eu. No o horário. Emílio, o Emílio fazia. O Emílio apareceu lá, meu irmão. O Emílio Surita. Porra, porra. É, eu Tava, digo, era eu o Otávio Mesquita, um horário, o do aqui no outro e eu no horário. E o Emílio apareceu lá. O Emílio porra, fazia apareceu lá, lá pra, pra, em Malodão. Porque tinha que vender, tinha que vender, tinha que vender. É. E ele falava assim pra você tá salvando o programa, meu irmão, porque você é o único cara que vende, porque tinha aquele negócio, 096. Liga, liga, liga, 096, o cara, vai Aí eu, eu era o que mais vendia ele no bagulho. Aí o amigo saiu de lá da manchete e comprou o um horário na CNT, Gazeta. E me levou, só levou eu. Aí, abri um espaço lá, ele comprou um negócio, babá Aí a gente fazia esse programa 0,900, 0,900 reais de tá. tarde. Aí, de repente, acabou o programa. Eu tô ali no estúdio da CNT. Aí eu tô vendo o cara falando, o Sérgio Felipe falando com o pessoal. Porra, olha, é, o programa é... o E.V. Sobral não pagou o horário? Quem a gente vai botar no horário? <risos> eu tô ouvindo aquilo, eu falei: oh, Ó, só... a vida que eu estou na parada aí, quiser, eu, eu cubro o horário dele aí, às 10 horas da noite, eu bento com o meu, meu programa aqui. É, mas, mas como assim? Bababá, eu entro com meu programa, bababá. Enfim, eu, eles me deram o programa das 10 horas. Tá. Eu já estava lá. Meu irmão. Aí não caçou. usava aí não mais vender o negócio do 0900. Uhum. Aí Acho comecei... que estava proibido, né? Eles proibiram gente do Não, não, não, o não, não, 0900 né? era só de tarde. O ah. 0900 é só de tarde. Nesse programa, eu podia fazer o que eu quisesse. Uhum. Aí eu falei pro Ivan, que era meu produto, eu falei, meu irmão, é nossa grande chance. Vamos pra cima. As pegadinhas do malandro. Meu irmão, uma pegadinha, uma atrás da outra, bababá. Resumindo a história, história boa, história curta. 19 pontos de audiência Caralho. na CNT Gazeta. 19 pô, Eu vinha do R.R. Soares. Que era zero, 1, zero, do Traço. Traço. Malandro, aí, aí começou um... Dois, três, o Zé Carlos Martinez, falecido do Zé Carlos Martinez, que era dono da CNT, estava lá é. nesse dia. Rede OM, né? O, o, o Pessoal, está dando cinco aqui de audiência. O que está acontecendo? Liga para Curitiba. Curitiba! Quebrou Já o imope? Tá dando certo, Está é... dando certo, meu irmão. Cinco. O moleque é bom, tá sumindo. Seis, sete, oito, dez. Aí eu comecei caralho. a quebrar o, o estúdio todo que tinha, o negócio pra dar de prêmio, Dez pontos, pá, televisão. Fiz ficar sete, caralho, meu irmão. Comecei a ficar louco. Malandinha, dançando, malandinha, dançando. Dançando, malandinha. Os malandinha eram um Eram três malandinhas. Dançando, dançando, dançando, sim. malandinha. Pegadinha do ônibus, explodindo o ônibus, Você caralho, meu irmão. Quinze pontos, dezenove pontos. Você bebeu um caralho. táxi do Gugu eu... também. Eu, choro, eu fazia um, um cara. Aí os caras falam, naquela semana eu tinha que.. Aí fui contratado pela Garcia, com o Sérgio Felipe. Aí, meu irmão, inventei a Casa dos Desesperados. Maravilhoso. Puta, era. era... Qual é do sucesso da Casa dos Artistas. Mano, né? eu, eu, tinha a Casa dos Artistas. É, que bombou. E o Big Brother. Isso. Aí um dia eu tava na treina, lutando jiu-jitsu, treinando. Aí de repente o treino parou, todo mundo parou. Pô, vamos ver aqui o reality. Aí eu falei, cara, na academia toda parou. Que reality, é? Aí entrou a casa dos artistas. Acabou a casa dos artistas, pum, Big Brother. A academia toda parada. Eu estava lá fazendo o programa na Gazeta. Ah, já? No dia seguinte, cheguei pro Ivan e falei: meu irmão, vamos fazer aqui a Casa dos Desesperados. Vamos escolher 12 pessoas e vamos dar é, mil reais de prêmio e uma cesta básica. <risos> Aí a gente pegava os caras, o, o gordo, o anão. Eu sei, vai. O, o, uma, uma, uma, uma garota de programa. Hoje em dia não, hoje em dia não dá não, para não fazer cabe. isso, porra. Tinha o Bad Boy, que dava porrada... Meu irmão malandro que eu ria na gravação. Eu imagino, Eu não cara. conseguia gravar, Imagino. Pacha. E eu falava pros caras, ó, oh, bicho, aqui não tem dinheiro, mas você pode divulgar o seu açougue, você divulga aí a... a As sua, suas paradas. Você é de programa, divulga aí o teu, teus, os seus programas. Dá seu telefone. Dá o seu telefone, meu irmão. Aí o programa dava 15 pontos, era 16 foda. pontos. Caralho, Primeiro mano. lugar de audiência, malandro. Aí, aí eu, eu tava ouvindo falar, estamos em primeiro lugar de audiência. Aí fazia uma fé. Eu, falava, quanto, olha só, sua bola. Quantas horas sábado que você ficava no ar? Eu lembro que ele começava de... Quatro de 4 às 8 Olha isso. E de 10 à meia-noite e meia. -noite mesmo, Todo fino. sábado? Aí, aí apareceu. Trabalhava pra não caralho. lembra da carcista, A carcista lançou. Car eu, lembro, isso, eu lembro. Seu carro estava sendo roubado, liga para a É carcista. Porra, malandro. A carcista fazia quatro Disparou. merchan de tarde, quatro merchan de, de de noite. Meu irmão, explodiu. Explodiu. Era São Paulo, toda aquela, aquela buzina. Hoje... Esse carro está sendo roubado. Atenção, este carro está sendo roubado. e até hoje é um sucesso, meu irmão. Carcista, até hoje. Até cara, até hoje. você fez a Cassista. A Cassista está com a gente lá do Papacacista. Ela é Cassista. É, porra, a graça, porra. Elas adoram aqui o programa de vocês. Alô, Cassista. Eu falei que, que vinha aqui, ela falou assim, manda um beijo pra mim. Foi Pô, abraço aí a galera da Cassista aí, valeu. legal, Pô, você fez a Cassista.